E yeah, é chegada a hora, galera, aquele momento tão esperado. Chegou um update animal. Puta novidade, animal! Literalmente animal! Animal! A Sony liberou o firmware update das câmeras A9, Sony A7 III ou Sony A7 R3. Com super update, umas super novidades que, cara, nenhuma outra marca eu já vi fazer igual. Em um firmware update. Agora a gente tem a alto Fox nos animais. Cara. Segue aí. E nesse vídeo eu vou mostrar como a gente faz o update, atualização do firmware versão 3.0 para Sony A73, Sony A7R3. Tá ligado? Salve, salve, galera! Como vocês estão? Desejo que bem! Então, ótimas notícias para todos os fotógrafos, videógrafos, né, da Sony que tem câmera Sony ou que pensam em ter uma câmera Sony que é esse Farmware Update animal, literalmente, 3.0, versão 3.0 que a Sony está liberando para a Sony A7R 3 e a 73 e para a 9 é outra versão também que também tá show de bola e nesse firmware Update tem umas novidades animais como Real Time aef que é o Real Time Auto Focus, né que já foi liberado na A9 e que também é liberado agora na A7 e A7R3 que é aquele foco no olho direto né, você não precisa mais ficar clicando o botão para você ter o foco no olho. Você apertou metade do shooter do botão de fazer o clique, ele já vai aparecer o quadradinho no olho fazendo um auto foco no olho direitinho. Animal. E a segunda novidade é literalmente essa mesmo que a gente tá falando, animal. É o AI auto foco no olho animal, AIF animal. É animal literalmente, cara. Para quem costuma fotografar animais, isso é demais, porque normalmente você não tinha esse autofoco no olho animal e só das pessoas, então isso é uma grande novidade. E a terceira novidade é o interval shooting, que é o time-lapse, né? você consegue agora fazer o time-lapse direto na sua câmera sem precisar de nenhum cronômetro, nenhum controle fora. Não vai precisar de mais nada, antigamente você, nas versões anteriores, você tinha que fazer um download no app que você pagava E eles estão disponibilizando isso direto, de graça, para todos nós, é né? Show de bola Sony, Sony lá do, do Japão, dos Estados Unidos, Sony do Brasil, não, não vejo ela nem aí com esses updates para nós Nem avisa, nem para saber de nada, né? Só nós mesmos e como que a gente faz para poder é, dar esse upload, esse update, essa atualização da versão do firmware da câmera? Antigamente a gente tinha que pôr nas outras câmeras, da SLR, tinha que pôr no memory card, e no memory card você punha na câmera e dali você fazia pela câmera. Na Sony é diferente, né? Você tem a entrada aqui o USB onde você pode transferir tanto você usa para carregar como você usa para você poder também transferir dados e poder fazer o seu sua atualização do Farmware Update 3.0. E é isso aí, galera. Então é só você baixar no link que eu vou deixar na descrição ou você entra lá no site, vai buscar no site da Sony, que é o mesmo link, né, que eu vou deixar ali na descrição, mas já mais fácil para quem quiser. E aí você tem a opção para Mac ou para Windows, baixa a sua versão você vai abrir no seu computador Ela é tipo um aplicativozinho E aí você vai Clicar no aplicativo, abrir e tudo mais Seguir os passos que eu vou mostrando aí também, eu acho Nas imagens E aí, a hora que tem, ela vai te passando os passos como fazer Na hora certa, você já pluga a câmera né? Deixa ela no jeito certo ali, já plugada e ela vai fazer a atualização com o computador e a sua câmera, beleza? Simples assim. Depois disso você pode desplugar, faixa o computador e vai aproveitar essas novas novidades que ela vem com, beleza? E na opção de, de autofoco, né? Você tem ali como configurar também. É onde eu deixava o botão para Auto autofoco, configurei para ter aquela opção de você ter esse autofoco no humano ou em animal. E é isso aí galera, update feito na câmera. Vamos ver agora qual que é na prática. Eu já deixei programado as minhas configurações para quando eu clicar aqui não, quando eu clicar aqui vou ter essa opção de escolher entre humano ou pessoa quer dizer humano ou cachorro e aí simplesmente ó, você pode ver foco super no foco galera é isso aí então ó, galera aqui a gente tá uma distância longa vamos ver se se ele encontra o foco no olho até agora nada se eu pôr no modo APC Vamos ver Achou Se eu pôr no modo full frame Parece que ele não encontra tão fácil Tem que estar tá mais perto Tem que estar tá até certa distância Tá vendo? No full frame ele não Continuo procurando. Na cara de fica. Agora no APC ele aparece. Quadradinho ali. Tá vendo? E agora um fofo aparece, tá vendo? não fofo Aparece também? Não vendo. Nessa distância ele... E acaba não fazendo. Agora nessa outra distância, vamos ver. Agora de uma distância mais curta, assim oh, ele já faz. Vou testar em vídeo Em vídeo O foco fica no olho Como você pode ver Em vídeo Agora vamos ver o alto foco no olho. Aí, auto foco: animal com papagaio. Animal, se liga. Loreto. Ah, loreto, leco, loreto, loreto, É, loreto, lindo. Loreto, cadê Loreto? Olha lá, autofoca no olho, ele fica uma bolinha branca e a hora que você aperta a metade do shooter, ele fica amarela com que maravilha, sensacional, aves, olha lá os capivares lá no fundo, vamos tentar fotografar elas, para ver. ver se elas deixam chegar perto, é muito difícil, só chegar perto elas já saíram tudo fora. Ali ó, tem umas últimas entrando na água para esconder de mim, né? no caso do humano aqui, a Vamos ver se é o AF Mostra alguma coisa Foco no olho, cadê o foco no olho? Vamos ver Olha que coisinha mais linda Vou filmar um pouquinho Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto que o foco aqui não está Ah, tá sim ah, É que eu não enxergo um live view, fica difícil de ver Mas está em... Foco no olho Vou tentar chegar mais perto que é. tá muito longe. Vou chegar mais perto aqui assim. Vou tentar fazer uma aqui. Calma, calma, calma. Essa distância aqui assim não tá rolando. Que eles estão bem lá no meio do lago. O foco tá rolando normal, mas o foco no olho não tá chegando nessa distância que eles estão. Ah, que família mais linda. Ah, agora sim, ó. quanto nessa distância aqui tá chegando. Ai, ah, que família mais linda de capivara linda. Cadê a família de capivara? Agora vamos, Gas. com, essas opções a gente vai mexendo na câmera, você vai lá no menu e você vai ver que tem um intervalômetro. Você pode configurar quanto tempo você quer e qual tempo de intervalo você deseja, quantas fotos por aí vai. E aí que acontece no time lapse. Você pode deixar ele ali fazendo de boa. Ele vai fazer várias fotos e aí é aquele time lapse que você vai pegar as fotos depois e jogar num programa de edição. Tal comprimir e aí fazer o um vídeo do time lapse. Não tem aquela opção. Né, de você poder fazer o timelapse já no, na câmera, deixar ela já cozinhada ali né, no, na, na câmera, já feitinha toda. E aí você só baixa para o celular. Eu gostaria que tivesse essa, essa opção também, porque você pode ter algum momento ali que você quer transferir direto, rapidamente para o seu cliente, ou para alguma ação que você está fazendo, ou qualquer coisa do tipo que você precise fazer logo. É uma boa opção. No caso, são fotos que você vai fazer e depois você vai editar no seu editor no seu computador e aí fazer o seu time-lapse. E é isso aí, galera. Se gostou desse vídeo, deixa lá o seu joinha, se inscreve no canal para mais novidades. E a gente se vê na próxima. Falou!